Bom, mano, basicamente a ideia que eu tive aqui é o seguinte Depois do meu trabalho, mostrar pra vocês o que a gente faz é, Eu tô querendo tentar postar um pouco mais de conteúdo E eu tô meio sem ideia Então eu vou colocar o que vai acontecendo aí e tá? tal Eu acho que, mano, é interessante porque não conhecer a gente melhor Minha família, no caso Neném, você vai tirar o cocô? Pô! Hum, que gostoso a madeira, a gente comprou seu inalador. Tom. Você vai tomar inalador? Inalador não, nossa. Vamos ver o que que veio no inalador de neném. Cabeça. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e lali. Pá, tá tudo bem. Que? Tô. Que isso? Tô, tô é o oh, Isso aqui é o manual do inalador. Tô. Outro? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Fala muito obrigado. Oi, mamãe. Aí é vai você tocar cocô, vai tocar cocô e tocar cocô. Vou só tirar isso aqui. Você vai mamar, mas deixa eu só tirar o cocô que tá fedendo. Fido. Tá fedor. Tá e muito fedor. Fedou, fedor. Ah. Mas vai dar pra ele, ele não tá nem dormindo ainda. Deixa ele ver. Quem sabe ele toma tá muito aí? Esse daqui é energia, o copinho. Energia, funciona a pilha, USB e tomada. Praticidade para levar para qualquer lugar. <risos> rede vibratória. Entrega até a última gota. Tempo médio de nebulação, 6 minutos. Ele <risos> Nem é 12. E Você quer de colocar só na boca <risos> dele? Tem de boca e máscara. Olha, eu passei. Sim. Olha o copinho, ó Que legal, o copinho. Esse é o copinho ah. seu. De oh. Olha. Uma unidade, Coloca um o copinho. Que legal! Um bocal para a inovação. Manual de instrução. Manual de instrução Vamos colocar aqui o copinho. Continua vendo aí que eu vou trocar sua fralda. Que é esse, esse fedor esse neném. e é muito fedor, cara. Ai que nojo, que nojo! Que nojo. Não, isso era novo, Fernando. Que fedor. Oh, que fedor! Mano, que fedor! Oh, tá encostando no cocô! Cara! Você tá encostando no cocô, que fedor, mano! É fedor! fedor! Neném, é. Neném, dá não. essa caixa pra mim? Não! Dá pra mim? Não! Não! Que não Que que? <risos> Toca aí, mano! Uhul! Tá tirando, né? <risos> Bom, como essa é uma nova uma nova missão que eu tô fazendo aqui no canal, é, agora eu vou partir pra comprar pilha, leite e refrigerante. <risos> é isso aí, mano. Acabei de acordar porque eu tô. Eu tava meio cansado. Daí a gente acordou agora. Mas eu vou lá comprar o refri E aí... Daqui a pouco eu volto pra casa Junto com a gente, neném. O que a gente veio fazer aqui no mercado? Comprar leite Porque alguém fez favor de... Deixar faltar, né, mo? O leite Porque o Zé Uelinha Não fica sem leite né? Ele não consegue ficar Ainda mais porque ele tá dodói <risos> Vamos pegar uma aurora Não é que umas duas caixinhas Fiquei é ah, aqui olha, pra cara, cara, no, no, no, no, olha, tá caro Lá na É isso A gente tá deve levar esse tá ou não R$2,79 de ah. Deixa eu melhor levar esse sim, sim. Ou o outro Hum? Você que vai tomar Já pode estar quase caindo Hum, que gostoso O leite Porra o carrinho E agora nós vamos pegar o que? Era e leite pode esquecer a pilha também Porque a pilha tem que dar inalação nele é. A o... pilha não caixa, não é? É, e... Refrigerante. Que ele fala que é o suco. Pega um pão aí. Vai no mercado amanhã, né? Tem bom, que... é só o refrigerante e a pílula. Chegamos na parte que o Neném mais adora. Quer plantar, ah, não é? Sim, sim, sim. Planta uva, mano. Qual que você quer? Escolhe um, Neném. Escolhe. Escolhe. Sim, sim. Escolhe. Qual é refrigerante. Isso. Laranja? Não, esse daí não é só pra você. Tem que ser pra todo mundo que a gente tem que comprar. Esse daí é só pra você e não vira. Vamos pegar daquela que você queria mesmo. Vem. 3,4 é, reais. Um valor da... da falta ah, de Mais qual? pai? Vamos levar então o pai. Coloca no carrinho. É Exato, Segura. Segura. Põe no carrinho. Não, por Pela lá. frente. Tô pra levar lá pra... Vai pela frente. Vai, meu Deus. Oh, que beijo Olha o Chico aí. Quem não conhece o Chico, né? O Chico. As comprinhas. Aqui tá uma bagunça aqui atrás. secolas colas pra todo lado. Roupas. O eu tava gritando na cozinha, veio comendo salgadinho porque tem uma salgadinha lá, né? Então, já veio como já gritando. Agora o Chico vai dormir, porque todo mundo vai dormir. Né? Ficou? Então, ficou Aqui eu tô deitado E é a minha visão da televisão Ali embaixo tá alguns remédios que a gente comprou para Enzo hoje E a cabana do Enzo fica ali Bem ali a cabaninha do Enzo brincar de bexiga E aonde é eu gravo os vídeos fica ali, naquele quarto e aqui é a outra parte do quarto Onde eu falei que era onde eu gravava todos então os meus monitor Minha cadeira E aqui eu falo um pouco melhor depois Eu ainda tô ajeitando Que bagunça que minha mãe vem pra cá Todo fim de semana Que é onde que a Amanda faz alguns videozinhos, né? Onde ela grava ela comprou, pediu pra me comprar pra ela esse negócio aqui, bem interessante. Ela vai fazer uma live, aí ela prende o celular aqui. Mas eu tava sem a facecam, mas eu arrumei essa facecam muito boa, diga-se de passagem. É uma abriu 4K da Logitech, muito boa a câmera. E é isso aí, manos, eu vou... Acho que é isso, não tem mais o que mostrar, o que eu tinha que mostrar pra vocês, eu acabei mostrando Que é a bagunça aqui do quarto Desse lado aqui tem outra poltrona que eu utilizo pra descansar e tal Também gosto dela pra caramba, o ventilador E na verdade quando comecei o canal, ele ficava desse lado Aqui nesse suporte era onde tinha uma televisão Aqui embaixo um suportezinho, dá pra ver os dois furos ali, ó, um aqui e outro aqui, ó eu colocava o videogame, a facecam, tudo aqui desse lado E ele acabava pegando essa parte de trás como fundo Tanto que tinha ali, ó, tá vendo? Tinha as duas prateleiras ali Eu colocava as caixas, aqui tinha uns pôster Era bem massa, mas hoje eu prefiro da forma que ele é, né? Então é isso E é isso, mano, espero que vocês gostem de verdade Tamo junto, até a próxima Ó, comenta aí o que você achou, deixa o like, compartilha o vídeo e até mais. Fui.